Microsoft quer ler as ondas cerebrais das pessoas para minerar criptomoedas. A Microsoft propôs um método para gerar criptomoedas monitorando a atividade cerebral das pessoas e outros dados biométricos pessoais. Monitorando a atividade cerebral. Agora olha aqui. Ó. Cérebro conectado sem fio via banda larga, olha só, pesquisadores demonstram o primeiro uso humano de interface cérebro-computador sem fio de alta largura de banda, e um passo importante em direção a um sistema de interface cérebro-computador totalmente implantável, os pesquisadores demonstraram o primeiro uso humano de um transmissor sem fio capaz de fornecer sinais neurais de alta largura de banda quer dizer você não precisa estar conectado num fio tá você pode acessar o sistema do computador mesmo sem fio via sem fio banda larga sem perca de velocidade sem perca de sem atraso entre a informação isso aqui é muito sério porque se você pode acessar você pode ser acessado também tá e sem fio sem fio, via banda larga, sem fio. Muito sério. Aí você tem aqui, ó. Smartphone com a mente. Aí de novo, olha só. Ele, ele novamente, olha só. Elon Musk diz que o primeiro produto da Neuralink controlará smartphone com implante cerebral, de novo, implante cerebral, eles querem de qualquer forma acessar a sua mente, quem precisa de uma tela sensível ao toque, quando você tem a sua mente, tá, então novamente, acessar a sua mente, tá, eles podem fazer uma leitura de todo o seu corpo, dos seus olhos, da sua mão, seus batimentos cardíacos, da sua vibração, padrão de voz, leitura facial, tudo, tudo. Aí você tem aqui, ó. Você tem aqui embaixo também, ó. Olha só. Gigantes da indústria farmacêutica e da tecnologia estão se unindo para projetar dispositivos que podem hackear os sinais elétricos do seu corpo. Olha só. Aí você vai ter aqui ó, os sinais elétricos do cérebro governam muito do que acontece no corpo humano, gigantes da indústria farmacêutica e de tecnologia estão gastando muito dinheiro para descobrir como hackear esses sinais, um campo fluorescente conhecido como bioeletrônica. Agora a gente tem aqui também ó, transmitir sinais cerebrais sem fio, olha só. Implante inovador retransmite, sem fio, sinais cerebrais em alta fidelidade. Acnas se conectam ao cérebro humano para coletar e interpretar seus sinais elétricos. Tem um amplo potencial, desde permitir que pessoas paralisadas controlem próteses robóticas, até complementar a inteligência humana para acompanhar a inteligência artificial. Que é... O que tem sido falado, né? a única maneira de você acompanhar a inteligência artificial É você se tornar uma espécie de simbiose aí Com algumas tecnologias que podem aumentar a sua inteligência também Entre elas, o próprio chip do Elon Musk né? Se você acredita que o mal está na Terra, pode ter certeza se não passou bem Aí você tem aqui, olha só Microsoft quer ler as ondas cerebrais das pessoas para minerar criptomoedas então eles querem minerar criptomoedas através da energia do seu corpo, tá? Olha aí, ó. Patrulheiros do futuro. Singapura inicia testes com robôs policiais. Ó. Inteligência artificial psicopata é criada de propósito pela primeira vez. Pera aí, vai tem que juntando as peças. Aí você tem aqui, ó. Matéria urgente, o governo de Singapura começou a testar robôs policiais para o patrulhamento de áreas públicas. Os dispositivos têm autorização para notificar o comportamento social considerado inadequado pelas entidades, além de atitudes que desrespeitarem as normas de segurança. De acordo com as autoridades do país, por enquanto o patrulhamento será feito por dois robôs policiais vão implementar tudo à força por meio dessa tecnologia.